Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu vim falar um pouco sobre o Projeto Gama Eu sei que tem várias pessoas tá? com bastante dúvidas sobre o Projeto Gama Muita gente quer saber se funciona, se não funciona Eu decidi de gravar esse vídeo para trazer um pouco da minha experiência para vocês, beleza? Eu quero falar exatamente tudo o que você precisa saber com relação ao Projeto Gama, tá? É, desde como que funciona toda essa ideia, tá? Quanto que dá para você ganhar, se realmente funciona, beleza? A questão de saque, né? Como que funciona aí a questão do saque então eu vou estar te passando tudo o que você precisa saber com relação ao Projeto, projeto Gama. já utilizo ele, é, tem um pouco mais aí de um mês. Não é tanto tempo, mas eu já tenho uma certa experiência, beleza? E, primeiramente, antes que eu me esqueça, antes que você me pergunte, site oficial vou deixar na descrição do vídeo e também fixado é, nos comentários. Daí, tá, primeiramente, galera, vamos falar um pouco mais da dinâmica né, do Projeto Gama, como que ele funciona aí na prática, beleza? É bem simples, tá? Hoje, galera, basicamente... É, existe na verdade existe uma empresa é, japonesa né? o, o, o app do projeto gama ele é um aplicativo totalmente japonês beleza que eles trabalham com armazenamento de dados né armazenamento de dados em nuvem e armazen, é, armazenamento de dados também é, é em computadores físicos beleza só que é, para manter esse armazenamento em computadores físicos galera ele precisa eles precisam né ter uma estrutura é imensa na verdade eles têm já várias estruturas como essa só que o custo dessas estruturas tá e para manter para criar e para manter essas estru estruturas é extremamente grande tá é um custo realmente muito alto beleza para manter um supercomputador ali rodando 24 horas armazenando todos esses dados então alguns dos melhores uh, programadores da empresa né criaram um aplicativo tiveram a ideia de criar um aplicativo onde, basicamente, a partir do momento que a pessoa instala esse aplicativo no aparelho dela, tá? é, essa empresa ela vai é, consumir parte do seu, é, é, da sua memória, digamos assim, né? parte do, do, é, é, da memória interna do teu aparelho, beleza? Justamente para usar essa memória interna do teu aparelho, esse pedaço que ele vai consumir, que o aplicativo vai consumir em função do armazenamento de dados ali para aquela empresa, beleza? Então é como se a empresa estivesse alugando né, parte do, do armazenamento do teu aparelho, né? Como se tu fosse alugar um quarto na tua casa, digamos assim, beleza? E aí todo mês tu fica recebendo ali né, o, o, o, a mensalidade, né, o aluguel daquele quarto, só que através desse aplicativo os pagamentos eles são diários, beleza? Então todos os dias a empresa não vai te pagar semanalmente, quinzenalmente, mensalmente não, ela vai te pagar diariamente por esse espaço por esse armazenamento que ela tá usando em função do trabalho dela beleza? Então todos os dias dependendo, né, dá pra tu fazer dependendo do tamanho do armazenamento também dá para tu fazer aí entre 50, 100, 150 aí, reais por dia tá? E como eu falei é, todos os dias galera, como eles pagam né, através do Pix, como a principal forma de pagamento aqui no Brasil é através do Pix, né, eles têm é, já uma empresa que é, faz a intermediação desse pagamento através de Pix, porque é muito mais favorável para a gente também, beleza? Então é basicamente assim que funciona, tá? E sim, realmente funciona muito bem. Só que lembrando que ele só pode ser adquirido no site oficial. Tá? Então cuidado com réplicas, né com site de terceiros. Vem se popularizando muito aí na internet para te ajudar, para você não ter que ficar procurando aí né, o site oficial. Eu vou deixar ali aqui abaixo para você na descrição do vídeo e também fixado nos comentários. Qualquer dúvida que tu tenha sobre, deixa aí que eu volto para te responder. Valeu, grande abraço aí, tamo junto.